Olá amigos, paz e alegria em todos os corações Buscando a felicidade Existe uma história que conta-nos que muitos deuses foram encarregados De criarem os homens E os criarem perfeitos, é claro Entretanto, pensavam eles Se nós criarmos os homens perfeitos Consequentemente, eles serão muito inteligentes E não demorará muito tempo para que eles não precisem mais de nós Então, ficaram naquele dilema mas, para resolver a questão, o mais sábio dos deuses disse: Vamos dar-lhe tudo, menos o segredo da felicidade. E todos eles falaram ainda: Mas se eles vão ser inteligentes, como é? Eles vão descobrir esse segredo também. Não, disse o mais sábio de todos: Vamos esconder no lugar onde eles nunca vão achar dentro deles mesmos. E nós já sabemos disso hoje em dia que a felicidade está dentro de nós e a gente ainda fica batendo cabeça para encontrar a felicidade. Então isso é a mais pura verdade, meus irmãos. A maioria dos seres humanos ele coloca a felicidade sempre onde não podem alcançar. E pensando assim, fica o tempo todo a procura dela, o tempo todo a procura da felicidade. Não procura dentro de si. Certa feita eu li uma frase em um dos livros do, do autor Jorge Amado, no livro Os Velhos Marinheiros, onde um dos personagens dizia o seguinte, a felicidade é tudo aquilo que você quer e não consegue ter. Vejam que é um pensamento totalmente materialista. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda pensam dessa maneira, achando que a felicidade é aquilo que você quer como bem material. E pessoas que pensam desse jeito nunca conseguirão ser felizes. Por quê? Quando conseguem aquilo que querem, Projetarão a felicidade na conquista de outra coisa então nunca estarão felizes conquistou uma coisa vai querer outra e acha que só vai ser feliz na hora que conseguir conquistar aquilo um sábio disse também o seguinte a felicidade é algo que você é e o que você é depende diretamente do que você pensa olha que interessante vou repetir para vocês a felicidade é algo que você é e o que você é Depende unicamente do que você pensa. Existe também um ditado budista que diz o seguinte, se você quer saber como foi o seu passado, olhe para quem você é hoje. Se quer saber como vai ser o seu futuro, olhe para o que você está fazendo hoje. Se você não está fazendo o que ama fazer, acordar todos os dias pela manhã vai se tornar cada vez mais difícil. Nós acordamos felizes quando nós amamos o que nós fazemos. Portanto, nós temos que amar o que nós fazemos. Senão, na hora que acordamos, já acordamos em desvantagem. Tem uma música do nosso, da nossa autoria, que tem o título Felicidade, que diz o seguinte no seu refrão. A felicidade se encontra na caridade e no amor. Ela é uma força guardada no seu eu, no seu eu interior, dada a todos sem distinção, presente do Criador. Então, meus irmãos, o Criador já nos deu a felicidade. Ela está no nosso eu interior. Vamos colocá-la em prática. Vamos saber tirar essa felicidade de dentro da gente e conseguimos vivermos melhor. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima.